Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Campos e estou aqui hoje para contar para vocês sobre um pouco da minha experiência no que se refere à formação de formadores aqui em Portugal. Se você já está aqui em Portugal e quer saber como você pode trabalhar com formação, você deve... Essa é a Nina, gente você deve fazer um curso que é obrigatório aqui em Portugal para todas as pessoas que trabalham com formação, que o nome dele é Formação Inicial de Formadores. E onde fazer, Fernanda? Olha, deixa eu te falar, aqui em Portugal, esse é um curso que ele está dentro né, do catálogo é, de formações, Todas as empresas que oferecem esse curso, dão um curso baseado numa estrutura curricular, que ela é igual para todo o país, então o que vai te diferenciar de uma empresa para outra é mais questão de valor de mensalidade, da forma como os professores atuam. Eu fiz esse curso em 2016 numa instituição que se chama RFA Academy, Uh, na altura eu achei interessante a proposta do curso, ele foi realizado em, em formato blended learning, que incluía uh, um encontro inicial presencial, depois a meio do curso também a gente fez alguns encontros, porque a gente fazia apresentações de formação e a final do curso também a gente fez um novo encontro né, presencial para poder apresentar o nosso trabalho final. Então foi isso é recomendado para aquelas pessoas que desejam trabalhar com formação e pode ser também para as pessoas até que não são da área de educação, mas que querem trabalhar com formação. Então imagino que você é da área de recursos humanos ou é engenheiro e a sua empresa precisa que as pessoas façam formações para os funcionários, a pessoa que vai dar a formação, ela precisa ter esse certificado. E atenção, pessoal, o que, que acontece? Quando é, você faz a matrícula no curso, né? você pode fazer na instituição que você quiser, e atenção que essa é, instituição ela deve ser certificada pela DGERT e deve ter o vínculo com o Instituto é, do Emprego, né? o IFP, porque não é a instituição que te dá o certificado final, vai ser o IFP que vai te dar através da plataforma Netforce, enfim. Mas é o seguinte, imagina, na altura eu acho que eu paguei 110 euros por esse curso, 90 euros, foi alguma coisa assim, por volta dos 100 euros. E ao final do curso eu tive que pagar mais 50 euros para eu poder ter o certificado porque o certificado não é a instituição que você fez o curso que vai te ceder, vai ser o, o IFP. Então, assim, e eu já vi é, ofertas desse curso assim, com valores bem diversificados, desde 300 euros a 70 euros, encontrei esse que estava mais ou menos na média. Tenho a referência desse, bem que agora, nesse momento, eu estou fazendo uma especialização em gestão da formação, pela essa mesma instituição que eu referi, né, que é a RFA Academy e não posso dar a mesma a mesma referência porque tem, né, tem sido outro tutor, outro desenvolvimento e agora não tem me sentido tão é, confortável. Mas o curso de formação inicial de formadores recomendo para vocês e mais gente e mais se você quer trabalhar com formação de professores, aí a história muda. Porque para além de você ter certificado de formação inicial de formadores, você precisa estar acreditado pelo conselho. Eu vou falar com vocês, quer ver? É, a sigla é CCPFC, que significa Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua. Então, procura CCPFC, -C Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. Se inscreva, demora um pouquinho, porque eles têm reunião é, mensais para poder da é, deferir ou não o seu pedido. Então, imagina que você quer trabalhar com formação de professores, você precisa estar acreditado nisso. Então, são alguns processos que acontecem aqui e que já estou deixando vocês a par um pouco disso é, para vocês que estão chegando agora. Não sei né, se todo mundo tem esse tipo de informação, mas é isso, gente. Não existe um manual aqui falando, olha, se você é um professor estrangeiro e quer trabalhar com a educação em Portugal, você deve fazer isso, isso, isso. Não existe. O que existe é alguém que já passou por isso te dando dicas de como você pode fazer. Então, eu fui correndo atrás à medida que eu ia sabendo dessas coisas, porque é assim mesmo. Então, eu ainda continuo aprendendo todo dia. Eu fico sabendo de novas coisas que eu preciso fazer, mas isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz. É fazer o curso de formação inicial de formadores e me cadastrar no conselho científico que também me deu um pouquinho de dor de cabeça, mas até a minha certificação. E aí você vai ser acreditado dentro de uma área. A minha área que eu estou acreditada é a B15, que é Educação e Tecnologias. Então, eu posso dar a formação de professores dentro dessa área de Educação e Tecnologias. Tá entendido? Fez sentido para vocês ou vocês ainda estão com alguma dúvida? Se tiver, escreve nos comentários e a gente vai conversando por aqui. Tá certo? Tudo bem? Então, um beijo. Tchau!